Da, Ita. Tô mexendo o Anders, né, daí pessoal Say hi. Hi. Say oi. Onde a gente tá indo? Where are we going? I'm not telling you. aqui. Mexeu o saco. They okay I have my card, baby. We'll pay with my card and we get we we'll get the money from your wallet. Mexeu o saco. Eu queria uma boneca. No caso de merda e chorou, chorou que queria ontem, mas ela não se comportou então ela não ganhou. Hoje ela vai ganhar. Então eu trouxe vocês só para fazer esse vídeo rapidinho para mostrar para vocês a saga do American Lab. Você sabe que ela escolher uma boneca. Do you remember where it is? Right Right there. So how much is it? So we have this. How much is the doll first? Let's look okay. at the doll. Okay, so the so do we have this one here. This one here. Essa this daqui. one here. Okay. Okay. Okay. What is this one here? This is a a school doll. It's a school doll, with so it's a one With blonde hair. $27. And this is a little hat for that. How about this one? This one's a cowboy doll. I don't like that doll, I like this you one. You like that one? Because it's a school girl. Oh, I like this one. It like a Oh, look at this little Bonecas. Tem vários estilos. Daqui é legal, hein? Parece que veio lá do norte dos Estados Unidos. Bem assim, ó. daí são os acessórios. Tá vendo 19? Ela quer o carrinho de compra o boneco. Pobre pobre, de qualquer jeito, tá é no DNA, né? vindo por ela é um carrinho de compra boneca 5 dólares é assim. e uma cama, eu acho, eu acho é a cama. Porque, porque o pobre não venceu na vida enquanto tiver quando não tem a própria cama então minha filha está no dna ah, daí tem aqui ó o não tem o preço mas tem aqui o blender oh, mas tem aqui o máquina de lavar máquina de secar ensinando a mulher a ser prendada recatada e do lar desde o começo né Okay. Well, not Ou talvez eu maybe I can get it. Well, if you get a hatchmore, you cannot get an American doll. A oh. mudou de ideia. Ela okay, quer esse hatchmore, não sei se vocês já viram no Brasil, mas esse hatchmore que é um ovo normal, tem até a textura de um ovo. E é como se você fosse aquele estamagosto de antigamente. Você tem que cuidar dele, daí ele vai ele vai chocando. Daí chega uma hora que ele quebra do nada. Às vezes não quebra. Muitos, quando foi lançado, foi, é, veio quebrado e não, não chocou. Ficou, o ovo ficou choco. Não, não rachou. Daí, quando racha, sai um bichinho de estimação de dentro dele. Tipo um negócio desse daqui. Só que não sai de dentro dele. Fica enfiado nele. Então você fica com a casca embaixo e o bicho em cima. 54 dólares pra ver um ovo quebrar. Pra ver um ovo um, um pinto nascer. Are we getting the doll or are we getting the Hummm. Eu vou pegar a boneca Eu vou pegar a boneca também Porque você pode jogar mais com ela Sim ela a pegar That a boneca Eu quero o bed, a boneca e... O bed, a boneca e... Negociando? Posso pegar a outra boneca? Não Posso pegar a outra Não Esse dinheiro que ela está usando Mais do que os stuff. acessórios 388, a touquinha Vamos ver com isso? Nós podemos pegar isso e quanto é isso? Um segundo Aqui é a bolsinha, R$2,97, 297 bem, é um negócio, né? E daí tem as bonecas pequenininha miniatura, que é 9,88. Daí tem as roupinhas, e as baby. Daí tem as roupinhas, que são 9,97. tá vendo aí a roupinha? É, vai quebrar o banco, né? Vai quebrar o banco, olha aí, tá fazendo, quebrando tudo aqui, ó. Cara, que bagunça que ela faz na loja. Pum! Não, não, eu. não? Você viu eu. Ah, foi Não? nunca me Foi não foi ela. Só nem mentir. Eu estava Eu tava contando que o dinheiro que ela tá usando pra comprar essas bonecas é o dinheiro que ela ganhou porque ela perdeu o primeiro dente. Come here, show your tooth. Come here, show your tooth. Ela perdeu o primeiro dente, então é o dinheiro da fada do dente, da, sei lá, da madrinha do dente. fala da madrinha do dente. Ela ganhou 20 dólares de mim, mais 20 da mãe dela, deu 40. Vou ter que completar o resto, né? Mas também foi na casa da tia dela ganhou dois, foi na casa da avó ganhou três. Essa fada, essa fada do dente aí tá rica. Mas tem mais dinheiro que eu. Você you pick between the doll and the hatchmo. So we're we stick with the doll, huh? Right? Yeah. Okay. So wait. Which which kind of doll do you What want? What do I want? I want the doll. So we we the doll. Ela escolheu essa daqui. Esse negócio mexe o olho. Abre os, oh. <laughs> Abre os olhos. Abre os olhos. Right. Não, ela tá Ela está pegando um monte de acessórios ai oh, meu Deus do céu, Shannon, você está a Sim Então você não está pegando todos esses acessórios Vamos, antes de mudar sua mente novamente Ela acabou de mudar de ideia duas vezes quando queria o Hatchmore Ela estava mudando de ideia de novo Fez eu voltar até lá porque ela queria trocar para pegar o um Hatchmore Mas eu convenci ela a ficar com isso lá, lá na frente Então, é isso aí Vamos ver os preços e checar Valeu por me acompanhar no Walmart, Walmart. Walmart. Walmart. No Walmart. Por essa aventura que é comprar brinquedo para minha filha. Mas o dinheiro é dela, então tô pouco ligando. Ó, ó, ombro. Yeah. Say, say bye. Bye. Tell, look, tell bye. them to subscribe. Subscribe. <risos> Até mais galera. Eu ia comprar um negócio de unicórnio. Não. Pra mim. Tchau.